Oi pessoal, meu nome é Luísa e eu estou gravando esse vídeo para fazer um depoimento sobre o curso online de acompanhamento terapêutico do professor Alex Tavares. Eu sou psicóloga, me formei há mais ou menos uns cinco anos e depois da graduação eu resolvi fazer uma pós-graduação em saúde mental, que foi onde eu conheci mais a fundo a prática do acompanhamento terapêutico. Depois desse curso que eu fiz, eu resolvi trabalhar com consultório oferecendo também atendimento na modalidade do acompanhamento terapêutico. A minha surpresa, minha surpresa foi que a, o acompanhamento terapêutico foi muito mais procurado, né teve uma procura muito grande para esse tipo de atendimento, exatamente porque eu acho que não é oferecido por muita gente ainda, pelo menos aqui na minha cidade, que é Porto Alegre. E quando eu fiquei sabendo do curso, eu num fórum do Facebook, assim eu achei que seria uma ótima maneira de qualificar o meu trabalho, e estou fazendo o curso ainda, não terminei, mas estou gostando muito, estou bem satisfeita com o formato do curso. O fato dele ser online facilita ah. bastante para que a gente possa fazer ele a qualquer horário, né administrar o tempo. E eu acho que ele tem a vantagem de tu não se sentir tão sozinho nessa prática, que é, tão, que é executada por poucas pessoas ainda. Então eu me sinto parte de uma comunidade de pessoas interessadas por esse mesmo assunto. Tenho muito mais segurança agora para fazer meu trabalho e para falar sobre acompanhamento terapêutico, tendo o respaldo dos conhecimentos que eu venho aprendendo no curso. Coisas que parecem pequenas, mas que fazem toda a diferença, como como fazer a cobrança dos pacientes, como explicar para os familiares como é que é feito esse trabalho. Assim. O curso tem me ajudado bastante a, a fazer isso melhor. Fora o certificado, claro que também valoriza o meu trabalho como acompanhamento, acompanhante terapêutica. Estou uh, muito satisfeita então com o curso e espero que as pessoas que têm interesse nessa prática procurem né uma forma de, de poder se aprimorar né com seriedade, com comprometimento. e É um trabalho muito legal, né muito desafiante e é isso. A gente tem que gostar muito do que faz e tem que saber procurar formas de, de melhorar cada vez mais. E eu agradeço bastante por poder fazer isso com o curso. Obrigada, tchau, tchau!